Agora ela vai virar o um capiroto. Vai tentar segurar? O que, é que ela vai fazer? Não, não, não, não, não, não. É pra jogar névoa. Nossa. Merda. Era pra jogar névoa entorpecente nela. Eu fiz tudo errado. Merda. Desmarca. Fala, galera. Vamos continuar o nosso desafio aqui em Bloodborne. Jogando com o personagem mais fraco do jogo. Também conhecido como BL4. Vamos lá. Chegamos aqui no Distrito... Da catedral. Vou conversar com esse cabocinho. Ah, esse cabocinho aqui falou pra gente que se a gente encontrar alguém aí com a cabeça no lugar, a gente manda vir pra cá que o, o incenso afasta as feras, né? É um lugar seguro aqui, essa, essa capela. Capela de Oedo. Ai! Tem um capiroto aqui já! Ui! ui aí, teu corvo! Calma. Muita calma nessa hora que esse curva é nojento. Sai, pra velho. A gente vai fazer uma limpa nessa área. E depois a gente vai para os bosses. Vamos ver quantos anos que nós vamos demorar nesses bosses. Ui. Vai. Acerta o pé! Dá o visceral. Isso. Isso. Ai. Aí, deu certo Só mais uma cutucadinha Aí Ô nojento, vem aí. Ah, aqui tem um escudo de madeira Vamos descer Pra ali Pra aquela outra área Vamos para cá Mais um capiroto Essa Esse porrete afiado Dele aqui, gente do céu Eu acho que não tá compensando eu dar mais o visceral. Será que compensa eu dar o visceral? Porque eu, eu dou o visceral no mata. Eu acho que compensa eu, eu bater normal em vez de dar o visceral. Sabe? Eu acho que vai dar mais dano. Eu vou tentar fazer isso. Aqui tem uma. Veste do caçador diferente. Eu tinha esquecido desse bicho que fica aqui. A, a, a amigdala que fica ali puxando a gente lá pro, pro outro lugar. Ah, esse lugarzinho aqui tem uns cachorros nojentos. Se não tomar cuidado, eles vêm pra cima da gente. Bem, eu quero só tu primeiro. Não chama todo mundo junto não, porque quando vem todo mundo junto aqui, perra. Ah, ainda bem que tem o um tiro aqui, gente. Porque não tem escudo, mas tem um tiro. Porque senão eu vivo sendo acertada. Ah, muita calma, muita calma Muita calma Bem, tu vem Nossa, mas que fogo Nojinho Porra Ai, eu tô só me curando, né Sem necessidade Morvalho. Um orvalho Hum, qualquer teu molotov Ai, que bom, é tão bom quando encontra qualquer teu molotov Dá quatro assim de uma vez Maravilhoso Vai lá, malenia. Com muita calma, Malenha Porque aqui, malenho, nós podemos morrer Aqui vai vir dois cachorros Ai, meu Deus do céu Vai vir dois cachorros Atira no... Bate, bate, mata logo, Malenha ai, ai, ai, ai. Tem outro Derruba ele com um tiro, muito bem Vamos encher a vida E ir lá no capiroto que vai ficar atirando na gente Ainda é bem que essa, essa arma dele demora a recarregar Vamos entrar aqui. Aqui, aqui nós vamos abrir a outra área, né? É, que eu esqueci o nome agora. Mas é uma área que vai abrir ali pra baixo. <risos> Deixa eu só conversar com o caboclo bem ali. Não vamos fazer que nem na primeira vez que eu joguei esse jogo. Que eu, eu bati nele. E aí ferrou muito, porque ele é muito forte. Muito obrigado, caboclinho Ele me deu três papel de fogo E um gesto Rezar Porque eu não bati nele Eu cooperei com ele Ele disse que também começou como um caçador Então a gente tá de boa E eu vou ali pra baixo agora Eu vou pra cá Vamos aqui um nojento. Ai. e que temos de bom? Mais um conhecimento de louco. Ai, vamos para essa áreazinha asquerosinha. Ou oh, áreazinha, viu? Daqui, dar aqui. Uma geminha vai ser bom para minha arma. Vou colocar logo minha tocha aqui. Ai, aqui é cheia. Ui, ui, ui, ui. Tem um lobinho aqui. Não vou matar ele agora Corre muito, minha filha Corre, minha lenha Corre, minha lenha. Bora Bora acender a lamparina ali embaixo Chegamos Vamos acender logo a lamparina aqui Porque senão, né? A gente vai acabar morrendo A cidade foi abandonada muito Caçadores não serão bem-vindos Tudo bem Vamos assim mesmo, né? Fazer o quê? Antiga Yarna. Ai, eu provavelmente vou para a vala, mas... Vamos lá. Tentar matar aquele lobo. Né? Pegar um itemzinho aqui. Um antídoto que vai ser bem útil nessa área. Tem veneno pra caramba. Ai, vamos lá, tá? Vamos tentar. Vamos tentar usar... Eu não sei como é que dá o visceral nele, gente. Eu não, não sei para te falar bem a verdade. Vamos tentar achar o tempo correto. Uai... Eu acho que é melhor ficar na bundinha dele. Isso! Pega, nojento. Isso, muito bom! Foi ótimo eu ter vindo aqui. Porque eu peguei um item pra upar minha arma. Eu não sou besta nem nada. Gastei todos os meus dinheiros. Ai, eu queria tanto matar esse bichinho aqui. Vai, mata, mata, mata, mata, mata. Pelo amor de Deus, vai. Fragmento de pedra de sangue, gente. Eu preciso palpar a minha arma. Eu pensei que eu não ia conseguir matar. Ufa. Eu gastei todas as minhas almas, gente. Meus eco, quer dizer. Pra poder... Eu não morrer aqui e perder todos eles, né? Porque do jeito que eu sou, né? Eu vou acabo... acabar perdendo, certeza. Tá, vambora. Deixa eu me alembrar, gente. Por onde é mesmo. Ah, Eu acho que é pra cá mesmo, gente. Eu não lembro muito bem, cara. Ih, gente. Eu perdi daça, hein? <risos> Meu Deus do céu, cara. Oi, doidinho. Porra. Ui. Eita, lasqueira. Ele dá envenenamento, minha gente. Dá um ataquezão forte nele. Gente, eu tenho que usar o antídoto aqui. Eu tenho que deixar o... Nossa, nossa eu tenho que deixar o antídoto equipado. Meu Deus do céu. O bicho me deu um peteleco e eu já tô só veneno tá ah, acho que é cair aqui, né? Vamos cair. Tenta não morrer. Caindo. Não abre. Ai, que maravilha. Não abre esse lado. Ai, gente do céu. Eu tenho que descer lá pra abrir o atalho, minha gente. Eu fiz tudo errado. Ai, vamos de novo. Voltar lá pra cima. E tentar fazer o caminho certo dessa vez. Obviamente eu errei o caminho mais de uma vez, né? Dê a volta agora mesmo. Esse caçador tem raiva de caçador. Gente, o caminho acho que é por aqui. Eu tava indo pro lugar errado, gente. Eu só posso ir por lá. Aí aqui tá cheio de bicho. Eu só posso ir pra lá quando eu abrir o atalho. Ai, eu tô com medo, gente. Uh! Tô com medo do caboclo lá ficar me atirando. Porque ele atira na gente, sabe? Ui! Ui. Gente, sai dessa mãozada dele, que essa mãozada é poderosa. O caboclo fica atirando na gente. Tem que tomar muito cuidado. Mais um antídotozinho que vai ser muito útil pra gente. Vem aqui, gente. O caboclo fica atirando. Eu sei que ele vai atirar. Bem que se eu não lembro se tem item. Ai, gente, eu acho que eu vou correr pra tentar abrir o atalho logo, é isso? Ai, gente, esse lugarzinho não... Me... Oh, gente, esse lugarzinho aqui não me traz boas lembranças. Eu já morri tantas vezes aqui. Ah, só vamos, vai. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ui, ui, ui, ui, ui. Não vou morrer pro covo não, né? Por amor de Deus. Ele começa a atirar, aquele atirador vem nojento lá. E aí, ferra com a gente. Vou catar os itens aqui. Papel de fogo. Ui, ui, oi, oi, oi, ui. oi. Começou, começou. Foi. lá se vem. Não, gente, tu não tem medo de fogo, não. Eu tô com a tocha bem aqui na mão e tu vem correndo para mim pra cima de mim, assim. Não era pra tu ter medo de fogo? Mas será possível? A gente eu tenho que aprender a controlar o meu vigor, porque. Esse vigorzinho aqui, gente. Ave Maria. É pouquinho demais, minha gente. Mais um. Ui. Se afasta. Recupera o vigor. O muito... oh, melequete! me deu um... Me deu um... Ah, rapaz... Mas que praga O oh, nojento veio, na hora que encosta na gente já, já deixa a gente envenenado Tô tentando lembrar, né Como é que, com, Como é Como que eu vou matar aquele caboclo Que está me atirando O de Juras Como é que eu vou matar o de Juras, gente Como Enquanto eu não matar ele, eu vou só passar correndo por aqui Ui. Vou só tentar abrir o atalho aqui O bicho é fraco, gente, mas. Ô, oh, meu pai. Eu também tô fraco. Ô, que tu vem na hora que trisca na gente. Deixa a gente envenenado, mas que praga. Vou dar uma catadinha nos itens, logo eu já tô bem aqui mesmo. A gente catar esses itens aqui pra mim é uma tortura. Andar nesses. Os aqui, não. Bem ali tem um item. E eu nunca consigo pegar. Porque tem que pular. Esse jogo não tem pulo. Como é que a pessoa vai pular? Mas é só um chapéu de mensageiro, se eu não me engano. Eu não vou atrás disso. É só estética pros mensageiros. Eu não preciso que eles fiquem bonitos, não. Eu só preciso que eles fiquem outros mesmo. Deixa eu catar esse T aqui. É um... um cálice. Deixa eu correr, corre, minha filha. Corre muito, Malenia. Corre, Malenia. Vai abrir o atalho louco. Isso é útil Tá um itemzinho já tamo aqui mesmo, né? Sobe ligeiro Ok, abrimos Um atalho Só que tem mais, eu não me lembro como é que abre Bem aqui tem um caçador, gente Tem um caçador, ai gente, aquele caçador ali Eu vou morrer, eu tenho certeza disso Tá me atirando na praga Queria dar um parry nele. Um visceration nele. Eu, o doidinho lá de cima, ele vai atirar bem químio, não vai? Tô achando que vai, hein? Eu tô achando que vai. Mas só fica atirando. Roginho. Valei-me, valei-me, valei-me, valei-me. Merda. Ricardo. Beleza, é isso A gente vai dar uma batidinha E vaza, só que eu tô batendo duas vezes Eu tenho que dar uma batidinha e vazar, né Melhor dar uma batidinha assim, ó Com, com coisa assim, ó Tá demorando muito, tô demorando demais Ai gente, ele desceu Desceu não, subiu de volta Hum, dá pra ficar fazendo isso aqui, hein Muita calma, muita calma Vem Nossa, eu vou acabar com meus frascos de sangue aqui, gente. Vem, nojento, vem. Ele é quento ele vem mesmo. Mas que praga, tu tá quase morrendo. E fome ruim. Morre! Morre! Praga! Toma, nojento. Vai me dar o que de bom? 695 ecos. Precisa de medula ó, 6 Mas esse aqui não é o que fica lá em cima tirando não é? Não... Você é burro, cara. Que loucura. A gente, eu não lembro. Eu acho que eu matei esse caçador uma vez na vida, gente. Uma vez na vida. Eu não sei... Ah, não, é não. Nossa, eu vou morrer. Morrer, eu vou morrer. vou morrer, morrer, morrer, morrer, morrer muito, vou morrer, morrer muito. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meleque, peste ruim. Ele tá ali em cima, gente. Ah. Passar correndo, vazado. Sai da minha frente, praga. Recupera o Vigor, passa daqui minha filha, tem que passar daqui, flash, flash, vou morrer. Ô, oh, meleca, esse lugar aqui é nojito demais, cara. Nossa, ô, oh, meu HP. Nossa, mas eu quase fui pra vala. Gente do céu. Esse Dejura tem que ir pra vala urgentemente, que esse caboclo tá me causando muita dor de cabeça. Será possível? Bom, o único jeito que eu consegui matar ele uma vez antigamente... Que não foi rápido, eu errei então eu tive que tentar mais de uma vez foi atirando nele assim que eu cheguei lá em cima gente, porque lutar com ele aqui nesse level sem condições vou chegar lá em cima e vou tacar o tirão ai, tá chegando, tá chegando ah, não, não, não vai, vai, vai. não, não ah. mulher, mulher, não você parece burro gente, que burrice grande cara, não, não, eu vou me matar aqui. não, não eu mereço a morte, eu mereço. Cara, como que eu chego querendo atirar no caboclo com a tocha na... Não. Vou até ir embora. Mas eu também, né, só cheguei fui subir a bendita da escada com a tocha zona na mão. É muita boa. meu Deus do céu. Marco, o caboclo, vai que tu tiro. Vai. Mete o tiro. Mete o tiro. Atira. Vai, de jura. Eu... Isso, caiu. <risos> É a maneira mais fácil, gente. 875 eco. Agora eu vou recarregar o jogo bem aqui. Pronto, eu saí do jogo, voltei. E aqui está o item. Símbolo de caçador. Barrilete de pólvora. Eu agora vou explorar o restante desta área catar todos os itens tranquilamente E hora da alegria Gente, no último vídeo de Bloodborne A Vera A Vera deixou uma dica top Que eu ia me esquecer Se não fosse a Vera, eu ia me esquecer Por aqui assim, gente Tem uma entrada secreta Tem um set maravilhoso Ui. Tem um set muito bom, gente Obrigado, Vera, por me lembrar Porque eu ia passar batido Ai, ah, que corvo! Nojento! Por aqui é assim, ó. Bem aqui. Bem aqui tem uma entrada secreta. Não cai. Faz certo, quer dizer. Pra cá, né, gente? É o único lugar que tem pra cair. Esse jogo a gente não pula, né? Aqui, gente. era aí, que com certeza deve ter capiroto aqui, ó. o capiroto ali, ó. Vamos chegar devagarinho na cacunda dele. Opa! Não teve como chegar no shelf não, gente eles, eles, eles coisaram na hora que eu pisei ali no negócio Pisei em alguma tabinha que fez barulho Gente, são três Meu Deus, eu tô ferrada Cadê o Molotov? Taca o Molotov Taca ali o Molotov Taca ali Taca ali Só uma na jabiraca Tem outro Oh, burrice esse grande, desperdiceu o Molotov Nossa Cadê o mais forte de todos? Esse aqui é o mais forte Pega, nojento. Vai no outro, vai. Taca ali. Não morreu de primeira. Ué. Gente do céu. Ele dá uma esquiva. O nojento vem já me deu veneno. Praga. Ué. Bota a, a, a, a tocha na mão. Muito tá acabando nessa hora. que tem um monte de caboclo aqui. Ué! Gente do céu. Me larga. Eu tô com a tocha. Não era pra vocês terem medo de mim? Eu jogo Blood Boy tem tanto tempo, gente. E todas as vezes que eu joguei, vocês tinham medo do fogo. Não era pra vocês terem medo do fogo. Praga! Gente, eles estão me atacando. Por que, que eles. Por que, por que, gente? Eles não tinham que ter medo da tocha. O que, que tem de errado com a minha tocha? Pelo amor de Deus. Será é que eu tô com a tocha errada? Eu tô com a tocha do caçador. Ah, gente, eu botei a outra tocha normal, porque não tem condições, não. Eles ficavam com medo. Que eu me lembro, eles ficavam com medo da tocha, do fogo. Agora não tá acontecendo isso, não? e que temos esse baúzinho? Hum, não me lembro. Uma gema. Hum, muito bom. Deixa a vida no talo, minha filha. Outro capiroto aqui. Tu vai ficar com medo do fogo ou tu vai me atacar? Ué? Como é que pode, gente? Por que, que não tá funcionando o negócio do fogo? Tô entendendo não, hein? Uma lança com rifle. Toma, ali Toma, Lenin, toma Eu fico brincando com essa, com essa tocha que eu vou é morrer. É pavala aqui, né, Malenia? Bora pegar um set bonitão e top. É a. é Aí, é as vestes queimadas. Só faltou o chapéu, né? Prontinho. Malenia está no estilo. Essa roupa é melhor porque ela tem mais resistência a resistência a veneno. E é já que nós vamos enfrentar um boi de veneno. Vamos abrir o outro atalho ali, que eu me lembrei. Me lembrei, gente. Como é que abriu o outro atalho. Corre, corre demais. Vai ter um lobo aqui também, meu Deus do céu. Corre. Nossa, eu tô vindo pra porta errada. Essa porta não abre. Meu Deus, vamos me empurrar lá. Nossa senhora. Nossa. Vaza muito. Vaza, minha filha. Corre, Malenia. Sebo nas canelas, Malenia. Malenia, vem aqui. Tem uma... Uma porta secreta em algum lugar, Malenia. Onde é? É bem ali, gente. Oh, meu Deus, esse lobo. Bem aqui. Ui. Bem aqui, Malenia. Corre. Corre muito. Bem aqui, tem uma entrada secreta. Vai. Ui. Lá em cima, Malenia. Tem uma portinha. Abre que é o atalho. Não é essa, não. Cura. Bem aqui. Eu acho que é essa, sobe mais um pouco pra ter certeza É aqui mesmo, beleza Abrimos o atalho, menos pior, gente Agora eu tenho que matar aqueles lobos e pegar eles pela cacunda Vai Isso, pega o nojento Morreu? Ai, que bom Eu achei que eu precisava de mais um ataque Deu certo Beleza, bem aqui tem caboclo também Ui. Toma ali nojento, véi Dei um perry totalmente não calculado. Ai, o outro lobo, gente. Vem aqui. Ai, meu Deus, não tem como entrar aqui, não. Vem. Vem pra cá mesmo, que eu matei o teu, o teu irmão. Foi aqui, vem. Isso, na cacondinha. Toma ali, nojento, véi. Nossa, eles estão dropando só fragmento. Ai, que beleza. Tem um bem ali em cima, gente. Olha lá onde tem um lobo. Ô, oh, nojento, véi. Só que eu preciso, eu vou passar que ele vai cair. Eu preciso de um item que tá bem aqui. A pílula de fera aqui. Ele já vai estar tá aqui, ó. Me espera, melequeto, velho. Taca cundinho, vai. Um matinho um visceration. Mais um fragmentozinho. Galera, se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve. Se inscreve pra gente continuar junto aí nossa jornada. Nosso desafio. Aqui em Bloodborne, em Elden Ring. A gente continua junto aqui. Se inscreva neste canal. Ai, merda, tu não morreu ainda. Praga. Ui. Eita, eita, eita. O grandão não. O grandão não. O grandão não. Eu tenho que pegar ele pra cá com a cacundinha. cacundinha. Cacundinha. Cacundinha. É pela cacundinha. Isso, muito bem. Demorei. Demorei. Cacundinha, vai. Oh, mulher, tu tá demorando demais, Maranhão. Tu tá muito lento. Tudo bem, deu certo. Uf, um pouquinho mais de emoção, mas deu certo. Ai, ah, eu quero, eu quero, eu quero matar uns caboclo bem aqui também. Vou pegar uns itens, gente. Vai carregar o ataquezão. Nossa, meu Deus. Que nojento, peste ruim, gente. Fui massacrando. Tá, muita calma. Nesta hora, vamos... Colocar o ataque forte. Vai. Taca. Taca ali. Taca o ataque forte. Uma batidinha em vaza. Ui. Vaza. Vaza. Porque se ele te mim eu ganho veneno já. Nossa, se ele me der esse combo aí, eu tô ferrado. Eu tô muito ferrado. Uma batidinha em vaza. Muita calma nessa hora. Você é uma pessoa muito estratégica, Malenia. Malenia, tu tá enganchada da onde meu deus na árvore. Vai Malenha, calma malenia. Vai malenia. Um, um já foi quer dizer foi um miserável ruim. Ela morre na praga não morre. O último que eu vou matar vai ser o que me envenenou ainda. O oh, praga ruim. Ainda bem que tem muito antídoto nessa área, gente. Ai, gente do céu! Aquela puta. O último que eu vou matar vai ser o. o que tá com o meu meu Deus. Que cora. Que miserável esse jogo, gente. Passou na bala. Vai dar, tá aqui fora. Toma, te, nojento Recuperei 10 mil, menino. 10 mil é que tu tá doido. 10 mil é que é, um, é uma eternidade pra juntar. Meu Deus do céu, ainda tem caboclo vivo aqui. Matei tantos, ainda tem. nojento velho ainda me deu veneno, mas que pra esse bicho feio. Vamos correr para o boss. Bem aqui. Apareceu, bichinho. Apareceu, apareceu, apareceu. Meu Deus. Não, não deixa ele escapar, não. Ah, meu vigor já era, gente. Ele vai escapar. Ai, gente, ele vai escapar. Meu Deus, vai. Ufa, eu consegui. Uma pedra de sangue para upar a arma, gente. Ai, gente, é loucura eu ir com esse tanto de, de, de eco, né? Para o boss 12.500. Vem aqui, vamos chamar um caçador. O Alfred. A gente começou mais cedo para ajudar. Eu acho que eu vou, eu vou guardar essas, essas coisas, gente. Eu vou, eu vou gastar esse zeco, viu? Vou gastar esse eco antes de entrar aqui. Porque é provável que eu vou morrer mais de uma vez. Ai, como é a primeira vez que eu vou enfrentar ela aqui agora, eu vou. Não vou nem colocar nada. Não vou nem colocar buff, não vou colocar nada, porque eu vou só dar uma estudada nos movimentos dela. Espera sedento de sangue. Meleca. Calma. Na bundinha. Ô, oh, meleca. Ai, perdi. Cadê, gente? Ai, melequinha também. Tá na bundinha. Isso. Tá bom. Não se anima muito, não. Não se anima muito, não. Não se anima muito, não. Vai. É pela direita aqui. Deu certo. Pela bundinha. Vai na bundinha. Não deu. Meleca Calma, muita calma nessa hora Ai, gente, que bicho feio Passou o veneno puro, gente Toma, ali um Vincereixo Vai Vai Não, não, não, não, não Calma, calma, calma, calma Calma, muita calma nessa hora Agora ela virou caprioto Cruz. Deixa ela enlouquecer pra lá Deixa ela ficar doidona Cura, cura, cura, cura. Cura, bota, bota o remedinho, bota o remedinho. Calma. Meleca. Tô envenenadíssima, gente. Nossa, aqui agora ela ficou meio cabulosa. Pera aí, calma. muito calma nessa hora. Ai, meu Deus, cadê? Ela sai da câmera, gente. Meleca, eu não tô conseguindo dar o pé gente, de novo. Vai, vai, vai, vai. Merda. Gente. Bicho nojento. Vai, vai, vai, vai. Ai, eu tô desistindo de dar o A gente. Não tô conseguindo. Ai. Isso. Toma ali, nojenta. Toma ali. Melhor bater do que dar o pé ali. Deixa ela endoidar pra lá. Deixa ela endoidar pra lá. Merda. Deixa ela endoidar pra lá. Vai, tenta dar. Não deu. Tudo bem, bate. Tranquilamente. Calma. Calma, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Ai, que bicho nojento. Normal Gente, ela tá, ela tá de costas pra mim Do nada ela vira de frente pra mim, cara É muito loucura isso aqui Droga Ai. Agora acho que Agora ferrou de vez, viu? E agora vai dar uns, uns movimentos muito loucos Soltando veneno pra Pô, lado Ai, tô muito ferrada Vou tentar continuar na minha estratégia só que ela tá soltando veneno, gente. De todo jeito. Ai, ai, ai. Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, Nossa. Nossa. Tomo, toma, um negócio, tomo o toma o negócio. Toma o antídoto. Toma o antídoto. Nossa, não, não rola aí pra trás. Nossa, nossa, nossa. Nossa, que merda que tá acontecendo aqui? Eu tô nem sabendo que a câmera ficou louca. Não tá rolando, gente. A mesma estratégia. Eu tô envenenada, muito envenenada. Toma. Bebe. Calma aí. Vou recuperar o HP aqui. Quando ela tá fazendo isso aí, não adianta chegar perto, né? Porque ela tá... Ela vai envenenar muito. Merda! Ela tá envenenando demais, cara. Não, não, não, não! Não, não, não, não, não, não, não, não gente. Ai, melequinha, tá vendo? Oh, praga! Ai, gente, na primeira fase até que eu não fui tão ruim, né? Mas nessa segunda foi bom. Gente, agora eu vou usar uns buff aqui, porque eu preciso matar ela na... o mais rápido possível, cara. Preciso matar ela o mais rápido possível. Na primeira até que vai, cara, mas na segunda... Na segunda transformação, ela é o capiroto. É capiroto demais na segunda. Preciso matar ela. Nossa, eu tô indo pra frente dela. Que burrice, cara. Tem que ficar mais calma. Calma, muita calma. A lenha. Calma, uma lenha. Oh, cara. Eu já tô perdendo o pio da miada completamente aqui. Completamente. Isso. Isso. Mete o sarnavo. Se anime muito não, se anime muito não, Malenio. Acabou o papel de fogo, acabou todos os bugs já, gente. Acabou tudo, cara, acabou tudo. Quando eu tento me afastar é pior, cara. Nossa senhora, gente. Toda vez que eu tento me afastar é muito pior, cara. É melhor ficar perto. Muito melhor ficar perto. Nem se compara. Calma, ah, recupera o vigor. Ela tá exalando veneno pra todo lado. Vem pra cá, praga. Vem. Quer ficar aí? Então fica. Cara, tá difícil aqui, tá difícil. Eu vou morrer. Desmarca. Sai daí. Sai daí. Sai, sai, sai, sai, muito. Não, antes do tô acabando. Ai, merda. Merda. Merda. Tô errando todos os pés, gente. Desiste da pele, cara, desiste da pele. Ela não Vou jogar a molotov quando ela estiver tipo, lá, exalando o negócio dela, o veneno dela Calma Tô morrendo Pega a molotov Toma, oh, nojenta! <risos> Gente, nossa, eu pensei muito que ia pra ali. Eu tava muito desacreditado no final. Agora, de volta no distrito da catedral. Essa portinha se abriu. Vamos lá. Eu não me lembro de muita coisa aqui, né? Mas eu sei que dá pra me pegar uma chave. ou filha. Mãe. Geralmente, eu compro a chave pra entrar lá no... Lá onde a gente acessa o boss da vermelha mas... Dessa vez eu não comprei. E aí eu não me lembro muito bem como é que faz pra... Pra entrar lá, gente. Ai, que burra. Eu me lembro um pouco dessa área. Uma coisa que é muito marcante é que eu já morri zilhões de vezes de queda aqui. Morri zilhões de vezes caindo aqui, gente. Zilhões. Que nojinho daquele atirador. praga. Em cima da igreja da pura. A deusinha dentro desse lugar. Oh, o, bichinho. o bichinho. Bichinho, bichinho. Pega, O melequentinho. Tu vai fazer o cair aqui embaixo mesmo. vou morrer. Meu Deus. Pega. Ih, me dropa um negócio. Isso, fragmentos gêmeos. É tudo que eu queria mesmo. Fragmentos gêmeos para ocupar a minha arma. Descer, né? E vai embora, doidinha, oi, Malenia. Ai, gente do céu, ai, finalmente consegui chegar. Atalho aberto Agora tá tudo certo, tá tudo sob controle É só nós ir matar A Vigária Amélia, só isso Só o mais difícil Vou abrir todos os portões aqui logo Ô oh, Amélia Ô oh, Amélia, eu podia pegar leve comigo, né Podia mesmo Ih, gente Ih, gente muito, bate, bate Nessa nojenta do capiroto Eita, lasquei lá Deixa eu ver a nojenta Eu tô ficando muito perto, cara Um nojenta Mirinha. No dia seguinte Acho que eu recuperei pelo menos 1% da minha sanidade mental A qual eu venho perdendo Constantemente No Elden Ring Ai, gente, aí pra não chorar, galera. Eu tô meio sem saber o que fazer, galera. Sinceramente, cara, eu, eu não sei. E lá vamos nós? Oh, melequeta! Miserável! Ô, oh, tronca, mas que merda, cara. Não ia pra essa meleca desse ataque pegar. Gente, tudo desandou, não. Ah. Ela não quebra a meleca desse membro dela Quebra esse teu membro, mulher Praga Quase quebrou, gente Mas eu tô com medo de morrer Olha, quebrou Vamos aqui dar o visceral Toma, nojenta Beleza, mais um Visceration. Dá-lhe. Dá-lhe um Visceration. Droga, Agora ela vai virar o capiroto. Vai tentar segurar? O que, é que ela vai fazer? Não, não, não, não, não. nós não, não. pra jogar névoa. Nossa. Merda. Era pra jogar a névoa entorpecente nela. Eu fiz tudo errado. Merda. Desmarca. Quebra esse membro dela. Quebra. Quebra. Sai, sai, sai. Sai muito. Ela vai tentar se curar agora, né? Essa praga dela. Boba. Ai, gente. Tô ficando sem espaço aqui atrás. Ui, também legal. Isso. Bate. Bate. Eu não vou nem lá na frente da obceira. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Yes! Finalmente, gente! Uhul! Vamos comemorar a Malenia! Yes! Conseguimos! A Malenia até se cansou, até sentou, gente. Essa Malenia é folgada demais. Gente, valeu. Quem acompanhou esse vídeo até aqui, deixe suas dicas para os próximos bosses, porque como vocês podem ver, gente, é sofrência, tá? Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!